né? E aí, ser? Oi, Tranca. Tudo bem com você? Tudo ótimo comigo, você, tudo bem? Eu tô muito bem. Que bom. Sim, é ótimo, excelente estar bem, não é? Então estamos bem. Eu gosto, Tranca, eu gosto. Que bom. olha sinal de que você é um ser é... inteligente. Se é possível estar bem, eu escolho estar bem. Tá? É possível. Porque, assim, definitivamente bem você não vai estar, né? Definitivamente Por quê? bem. É porque estamos num ambiente de falta e sempre podemos narrar falta. Sim, é igual estar, vamos supor, numa cidade onde o ar é um pouco poluído. Então, você não vai, não vai conseguir expressar com exatidão sua percepção do bem. Sim, sim porque o bem, digamos, o bem 100%, o pulmãozinho gostaria de um arzinho 100% limpinho, né? Mas... Exatamente. Você fica bem dentro das condições ali ambientais do possível. Exatamente. Você fica uma particularidade desejante estável naquelas condições ambientais. Então, talvez fique com algumas adaptações, assim... Exatamente. Um, um pouco diferentes. Exatamente. E como que isso vai, vai mudar? Como que isso vai mudar sem o ambiente mudar? Com as mudanças do ambiente, como isso muda? Com as mudanças do ambiente, eu acho que isso muda, então, naturalmente, certo? Então, a naturalidade muda. O que é natural? O que é natural é o que acontece sem, sem, sem esforço. É do direito humano, não é? Sim. Então é do direito humano expressar suas capacidades, suas vontades, seus desejos e suas expressões, não é? Dentro do limite de onde começa o direito do outro de Digo que os mesmos direitos e a mesma liberdade, sim. Exato. Mas você não tem total consciência. Então, graças a Deus, não. Não, não tem total consciência. Então, você não tem consciência de que você está apta a realizar os eventos, os padrões e os fatores. Então, você não controla tudo. Não, graças a Deus, não. Bom, me parece o que você um trabalho. <risos> muito trabalho. Muito uh, O que eu controlo? O que eu controlo? O que eu controlo? O oh, que eu controlo? tão um pouca coisa? O que eu controlo? Exato, conscientemente nem chega a 20%. Nossa, tranca, acho que nem isso. Tá bem generoso. Esses 20%, é. Estou sendo Mas, gentil. E... Né? É, é muito pouquinho, muito pouquinho. É o limite do meu, digamos assim, do, do, das escolhas do campo de influências. Mas mesmo essas escolhas, não é tanto, porque vem uma certa vontade. É como se viesse um um, um, um impulso numa certa direção, sabe? É como se, se viesse um impulso um da alma, digamos assim. Que, e, e, e, e isso não... Assim, tem, tem agência, tem uma certa agência sobre isso, mas eu não diria que tem controle sobre isso, porque o, o pulso é inegável. Sim. Então, é, é, é bem pouquinho o controle. O controle é bem pouquinho, é? É. Então, o seu controle é pequeno. Ou você tem controle de poder confiar... É. Eu tenho, é, justamente, é um poder, então se é um poder ali há uma, uma, uma possibilidade de agenciamento Então eu tenho poder de confiar, sim Tanto que é um poder de confiar, sim Então você pode confiar e você pode se expressar por meio da confiança, não é? Sim, eu sou, eu, se, se eu posso, então eu me permito, sim então, então, você pode confiar e você se permite confiar e segue confiando. Exato, porque e, e isso é sustentado por um desejo. Eu, sento, eu sinto um desejo de confiar que sustenta a, a, minha, a, minha, a minha escolha de confiar, entende? Não o, é desejo uma de um, o desejo une o seu consciente ao seu inconsciente, correto? Correto. Então, o desejo é uma força unificadora, além de uma força criadora. Sim, uma força unificadora, criadora, universal. Uma força de expressão que une os versos. Por isso que ela é universal e promove a universalidade. Sim. É uma força de expressão único. Sim, única porque é uma força de expressão Una, Tipo, o que é uno não tem oposição, entende? Então, esse, o desejo ele vem como, como, como movimento que que não um, não tem oposição não precisa de oposição para sustentar, etc, etc, etc. É único. Encontrar um que é para objetos únicos, não tem objeção. Exato. Muito bom. Nem competição, exatamente. Então, a sua unicidade depende da sua clareza e da sua objetividade em espreitar e expressar os elementos com o maior nível de veracidade possível. Sim, e o nível de diversidade é a habilidade de ver o que é verídico, o que é vero. É importante é para você. Entendi. As porções e as importâncias têm claramente aspectos fundamentais sobre as formas e formatos e fundações dos elementos e da, da maneira com que você realiza e expressa a sua verdade. Então, o que então, é... As importâncias têm força voluntária em sua expressão. Talvez é. mais força do que o seu lado consciente. Tá certo, porque as importâncias vão formar uma certa homotopia, vai ter um certo relevo ali, certo? É um tipo Exato. uma relevância das e coisas. Eles trazem res resumos ah, específicos com relação à sua expressão e à sua naturalidade. Então há especificidade na expressão e na condução da forma e do formato do que você estabelece como adequado e coerente como funcional. Compreende? Compreendo. Então você não escolhe, você... Lida com os desejos, você escolhe os desejos e o desejo tem mais força do que a sua própria escolha consciente. Então a sua consciência ou a sua ciência de que você é ciente em um ambiente comum trazem fatores e, e padrões dos quais você tem acesso, dos quais você tem pontos de expressão, dos quais você tem uh, modelos e métodos que para você é adequado, que para você é importante, que para você é saudável e para você é bom. Então, com, com essa maneira de lidar com as coisas e com os fatores, você estabelece também, nesses níveis de proporções de, de importância, os métodos e suas formas. Os métodos e as formas são os que ligam a importância são os que ligam os fatores, são os que ligam os elementos. Então, eu tenho um conjunto de crenças que eu estabeleço como uma equação e equaciono essas espécies padrões tendo a, dando a esses fatores uma função e funcionalizando esses fatores e esses elementos chave para a manifestação do que eu elaboro como adequado, com o que eu elaboro como funcional. Então, dessa forma, eu funcionalizo isso da melhor maneira possível, confiando nos elementos do ambiente. Só que os elementos do ambiente não são confiáveis. Aí eu remeto novamente à minha condição e expressão de escolha. A condição e expressão da minha escolha é limitada à função e formação do que para mim é importante. Ah, então, as importâncias estabelecem correlação direta com as equações e formas que os formatos têm do que chamamos de realidade. Projetamos esse formato nos meios e nos outros e estabelecemos esses formatos como certos. Sofremos, porque esses, esses formatos são nossos. Esses formatos são projeções nossas Amadurecemos e entendemos que esses formatos e projeções do que é estabelecido como benéfico é algo que funciona só para nós. E a credulidade e a crença é, são muito importantes para estabelecer o que é funcional, adequado ou inadequado perante ao aspecto da vida. Perante a forma e o formato que a vida representa que se representa para nós como um eixo de verdade, um eixo de libertação, um eixo de adequação ao que se chama uh, conjunto de habilidades e construções dessas habilidades no aparelho psíquico, funcionalizando também dentro dessas formas e formatos. A nossa personalidade está atrelada ao grau de consciência e o nível de desenvolvimento dessas habilidades, trazendo a forma e o formato cada vez com mais elegância ao que chamamos de realidade e de percepção da própria realidade, assim como formação e formatação da própria realidade. Logo, podemos dizer que somos realizados no que chamamos de funcional, de adequado, de inadequado, de benéfico ou não benéfico. Então, o benefício é o ofício de estabelecer o que é benéfico a nós diante da nossa forma e do nosso formato de ser e agir. E logo, podemos obter a única maneira de trazer fidelidade aos fatos e aos elementos fatídicos que beneficiam os seres singulares é a ob observação e o julgamento do meio. O julgamento do meio ambiente traz consigo uma construção do que é considerado adequado e do que é considerado inadequado no que diz respeito ou no que é dito como de respeito à vida e ao cotidiano humano, aonde é muito mais importante estabelecer o que é benefício para si do que pedir a opinião do outro. Mas é o contrário que acontece, né? a opinião do outro vale muito mais. É? Desculpa aí, né? Se a opinião do outro vale muito mais e eu acabo me ferrando com isso, eu tenho é... uma outra proposta. É... Lógico, eu estava sendo sarcástico. É você Observe achou... os fatos, foi? É, porque quando você estava falando, você vai ter falou a gente vai ligar os elementos através de crenças que equacionam os padrões dentro do que eu elaboro como funcional. Mas se eu coloco a opinião do outro como mais importante do que a minha opinião sobre mim mesma, eu já é condicionei de uma maneira desfuncional, na negócio. De fato, de fato. Então, eu tenho que, que, eu tenho que para nós uh, a função e expressão do que eu posso julgar de maneira garantida do que eu posso estabelecer de maneira garantida. Então, eu estabeleço de maneira garantida que a interpretação mais fidedigna dos, do, dos elementos é a interpretação factual. Então, de maneira fatídica, eu tenho dados sobre os elementos e sobre as funções e expressões do ser. E a função e expressão do ser se dá uh, pela, pelo método e pela forma e pela condição e pela expressão do que para o ser é adequado. A adequação dos fatores diante das crenças, a adequação dos fatores diante dos elementos, diante do, do, do, da, do modelo do que é o que o ser chama de realidade, depende do que para o ser é realismo, depende do que para o ser é fundamental. E aí sim o ser tem fundamentos, tem fundação mental para agir e estabelecer ah, métodos e funções que são mais considerados mais adequados, considerados mais funcionais aos elementos que nós estabelecemos como importantes. E as importâncias, as, as porções, os fundamentos, as, as metodologias do que é feliz do que é importante, do que é adequado, do que é inadequado, do que é correto, do que não é correto. Então é muito mais importante focar no, no que diz respeito aos elementos e os fatos do que nas opiniões, do que nas formas, do que no formato e do que ah, do que se chama de, de liberdade, né? compreende minha cara sim então o que o que é a amizade o que é a amizade a amizade nada mais é do que o ser que tem como amigo o ter como como verdade elementos que para ele são funcionais elementos que para ele são adequados Elementos que, para ele, representam alguma coisa. A representatividade, a representação dos elementos tem como fundamento e fundação a leveza, a clareza, a, o benefício não só de si mesmo, mas do grupo. É muito importante o senhor lembrar que as suas habilidades se desenvolveram para ele ter relações e respostas positivas e de incentivo no grupo. Do contrário, o sofrimento é quase que uma inevitabilidade. Se o ser não objetifica os fatos de maneira coerente, não aceita os fatos, não aceitar os fatos é igual a medir forças com o universo e toda vez que o ser mede forças com o universo ele perde compreende, minha amiguinha? compreendo tranca. Ele, ele perde, mas só 100% tá, das vezes é, então todo sofrimento é o controle e não interpretação baseada nos fatos e não o exercício da capacidade de julgamento de forma a beneficiar de forma a ter um benefício próprio voltamos à condição instintiva do egoísmo né? mas tranquila existir o julgamento de forma a ter um benefício próprio mas não às custas da exploração do outro né é, tudo o que estamos dizendo é dentro dos direitos humanos. Tá, então é dentro dos limites do, do, do que é certo, do que é justo, do que é, é correto. Sempre, certo. sempre. Do contrário, é, estaríamos fazendo um trabalho inadequado. Tá bom. Então é isso, senhor. Fato é fato. Vá no fato, aceita o fato. Se o seu casamento é uma bosta, aceita o fato, é uma bosta. Como eu posso fazer para melhorar a bosta? você se tratar a bosta como fosse ouro, não vai funcionar. Mas, mas, mas dizer um casamento é uma bosta. Isso já não é um fato, isso é um julgamento. O fato é tipo, no, no casamento está acontecendo, aconteceu X, aconteceu Y, aconteceu Z... Essas coisas estão acontecendo, aliás, nem estão acontecendo, porque no presente essas coisas não estão acontecendo. No agora, onde o ser relata aquilo a um outro ser, essas coisas não estão acontecendo, aconteceram. Mas certo? tem o fato do fato, né? Tem o fato de eu não aceitar a opinião, opinião como sendo um fato. O que que eu não se nega a própria opinião. Não, meu casamento é bom, na verdade é uma bosta, mas não é bom, preciso aceitar, é meu dever aceitar sofrimento. Estou tentando dar um passinho atrás Porque eu estou seguindo a sua equaçãozinha aqui ó. Os fatos aqui é aconteceram E tem acontecido Não quer dizer que vai sempre acontecer Mas tem acontecido x, y, z Essas coisinhas Depende No grau de importância que eu dou A o que um casamento Desejável seria Essas não está correspondendo Às, às importâncias e relevâncias Certo? É porque aí fica uma coisa um pouquinho mais objetiva, entendeu? Concordo. Porque tem vezes que a pessoa chega falando que o casamento é uma aposta, mas a pessoa é uma merdinha. Mas aí é compatível. A pessoa não é uma merda, né? Mas a pessoa também não é... Tá se é... soltando, hein? Então quem diria? É, né? A pessoa, pessoa não é uma merda. Mas você vai olhar lá os desejos da pessoa, entende, o... o, o o que a pessoa também, também faz, ou o que ela tem espera isso. do outro, não é uma equação, não, não, não dá uma equação bonitinha. Tem isso, e tem também a questão da pessoa não aceitar o próprio julgamento. Por exemplo, eu estou julgando que o meu casamento é uma bosta. Não, não posso, o casamento é bom, o errado sou eu. Não aceita o seu julgamento. Nem que seja eu julguei errado, mas você julgou. Ah, eu julguei inadequadamente, sim, mas eu julguei. Houve um julgamento e eu julguei. Mas esse julgamento é como se eles tivessem também um poder criativo, certo? Então, por exemplo, Lógico. só da pessoa já transformar meu casamento é uma bosta, para o meu casamento está uma bosta, já temos um pouquinho mais de... Lógico. Mas é aquela pessoa... Exato, transformativa. exato, mas tem também a questão da pessoa se permitir julgar. Que é o primeiro passo. Tá. Depois a pessoa entender que ela julga. E depois a pessoa se basear em fatos para poder exercer esse julgamento. Porque tá tem bom. muita gente que não consegue nem julgar. E não aceita que julga, quando julga o tempo todo. Então, fala, eu julgo. Então, tá bom. melhor julgar e aceitar que julga. Então, eu julgo. E aceitar que julgou. E aceitar que vai continuar julgando. Tá bom. É então, a gente faz... É como se a gente tivesse... Fizesse... Se a gente está olhando de fora para dentro, a gente começa então, desse caminhozinho reverso, que é porque a última etapa do processo que você, decid... que você definiu é observação e julgamento do meio e, através desse julgamento do meio, a construção do que é adequado ou inadequado. Exatamente. Tá bom. Então, o primeiro passo seria dar espacinho para a pessoa e, e per... aprender que seja é julgamento. Mas, pelo menos, li... mostrar para a pessoa que ela tem liberdade de... Ah, avaliativa, ela pode julgar o que ela isso, observa. Isso, isso. ela e pode o ela... julgar. Oi? Ela pode julgar o que ela vive e experiencia, e essa comunicação é importante, inclusive, para a coroa da pessoa, certo? Também, também. Eu posso julgar e já julgo, também é importante. Tá certo. Não, não, não vou reprimir os meus julgamentos, porque os julgamentos são tipo. São, constituem parte da verdade subjetiva daquela pessoa. Exatamente. Tá bom. Do contrário, o ser não tem exercício da agência, não consegue julgar, não consegue estabelecer opinião. Ele não dá forma e formato aos elementos que, para ele é importante. tá bom ele é como se ele fosse um bichinho que está comendo uma comida que ele não gosta não é a comida da espécie de bichinho que ele que ele é que ele pensa, e não se permite falar putz está tá ruim não pode, o jeito não de pode. ser mais docinho não meu querido é exu é o famoso não sei falar não uhum. se eu não sei falar não eu acabo me condicionando em sofrimento. Okay. Tem que sim, porque a base da agência é justamente essa, esse, esse sim é e não. o julgamento, né? é, é Para linguagem... poder fundamentar o seu julgamento, você precisa saber dizer sim e não. E para saber dizer sim e não, você estabelece padrões de forma e formato do que é adequado ou inadequado para o ser. Tá bom. E só o ser sabe, certo? Na sua intimidade, o que é adequado e inadequado para ele. Exatamente. E aí ele pode julgar, e a partir do que ele julga, ele deseja, a partir do momento que ele deseja, ele muda a vida dele, porque o universo é responsivo à estrutura de desejos. Tá certo, porque aí ele faz a parte dele na via de mão dupla, certo? Porque Justamente. se ele não faz esse, esse, essa linguagem do zero e do um, certo? O sinal aqui vai passar aqui, eu não quero que ele passe porque não está legal, então um, dá para ter essa dança com o, o, os outros elementos do ambiente. Mas a parte onde eu fiquei agarradinha aqui, para o que você falou, eu funcionalizo isso confiando nos elementos do ambiente, certo? mas Sim, a diz... estrutura elementar. Mas aí você disse só que os elementos do ambiente não são confiáveis. Essa parte eu não entendi. Por que, que eles não são confiáveis? Os elementares e são confiáveis, mas os elementos que constituem o ambiente, eles não são confiáveis. Por exemplo, o um elemento... Um elemento de onde o ser vai fazer uma aposta E nasce com o pai, mãe e mãe Z. E esse pai, mãe X, XYZ não correspondem Às expectativas e te traumatizam Então você sempre vai olhar para o ambiente como não confiável Compreende? Então, para você, os elementos não são confiáveis. Se os elementos não são confiáveis, a confiança se dá sobre a normativa, ação e a criação de formas e funções que aumentam a confiança dos elementos. Tento dizer que foi a parte que você disse que amadurecemos e entendemos que esses formatos são projeções nossas, então Exato. eu aqui estou me baseando nessa experiência com esses elementos específicos e generalizando para todos os ambientes do ambiente numa projeção que aí havia de mão dupla, o universo em espelho, reflete de volta para mim, é. mostrando outros elementos que satisfazem aquela condição que eu mesma coloquei através dessas crenças, certo? De isso. seres não confiáveis. Porque eu aprendi nisso porque os seres que eram para ser os seres mais confiáveis do universo não foram confiáveis comigo. Sim, é o pai e a mãe estão na função quase que de deuses do universo da criança, porque tudo vem deles no início da vida. É, e também, se você é pai e mãe, entenda que você está fazendo o seu melhor e procure fazer o seu melhor. E também, se já está aqui, opte por padrões mais inclusivos e gentis. Mas uma ação gentil para uma criança equivale a muitas ações gentis para adultos, porque aquela criança vai ter aquela referência gentil para todos sempre, praticamente. Vai se tornar uma referência para toda a vida da criança. Sim, sim, não só pais, como também outros cuidadores, professores, é, é, é outros, outros. Graças a Deus o universo infantil é, é, é, tem vários uh, personagens. Graças a Deus. É, tudo é graças a Deus, né, Frank? Então, isso também. Pois é, isso mesmo, graças a Deus. Graças a Deus em nós. Graças a Deus em nós. Não é porque o universo infantil tem o pai e a mãe que são, digamos assim, os protagonistas né, daquele. daquele... Aliás, era para a criança ser protagonista, mas a criança ainda não está com o ego desenvolvido o suficiente para se perceber. Um... Tá se ambientando. Isso. É Mas sim. tudo bem, não vou desviar o foco do, do, do, dos fatos e do sofrimento, sim, quero que o tema da conversa. Baseando nos fatos, nas formas e nos formatos, a pessoa é, consegue entender por que ela está sofrendo e como não sofrer. ela aceitando os fatos, ela sofre muito menos ou não sofre. Ah, entendi. Sim, sim, aceitando os fatos, sim. Aceitando, faz sentido, Tranca? Aceitando, por exemplo, que a pessoa ali realmente não era uma pessoa confiável, isso é um fato. Exato, e também a questão de que houve sofrimento houve abuso, isso é um fato, você para de querer lutar com o ambiente, querer proteger a pessoa... Queria negar os acontecimentos Entendi, tá certo Você pode inclusive comunicar com, com Com a coroa e todos os outros Seres do multiplayer E falar, olha, foi ruim, viu? Assim, não quero mais, não Certo? Exatamente. Que é essa parte de se permitir julgar O que acontece E o que aconteceu, certo? Observar e julgar o meio Em construção do que é adequado Ou inadequado para você para cada ser Exatamente Tá bom. E Alguma outra dúvida? Não é bem? Mas, Franca, para fazer isso, o ser vai se apoiar, vai se fundamentar no que é a verdade dele, que são os desejos, que foi lá no comecinho que você começou, você falou que. A especificidade na expressão, na condução, na forma e no formato do que o ser estabelece como funcional. Então o ser lida com os desejos, o ser não escolhe os desejos, ele lida com eles e ele lida com as importâncias e relevâncias que ele vai atribuir a esses desejos através dos métodos e formas do ser que vão ligar os elementos Através de crenças que vão equacionar os padrões dentro do que o ser elabora como funcional. Exatamente. Então, me parece que nessa equaçãozinha aqui, o, eu vou tipo observar e notar os desejos, certo? Que eu não escolho, eu observo, eu lido. Exatamente. Com Onde eu vou ter a agência vai ser sobre a importância que eu atribuo aquilo, certo? Que a importância Exatamente. é uma atribuição. Eu vou ter agência sobre os métodos e formas que eu vou usar para ligar os elementos ali. E vou ter agência sobre as crianças que eu vou estar tá usando para equacionar os padrões dentro de uma coisa que eu considero funcional. Exatamente. Tá bom. Então, aí, essa experiência de contraste se torna informativa. Porque, Exatamente. por exemplo, se através de interações com os meios eu tive uma experiência de contraste onde eu interagi com algo que não foi confiável, mas eu tenho um inegável desejo de, de, confian... de confiança, de coisas confiáveis, certo? Esse desejo é uma verdade que eu não tenho escolha sobre ele, certo? Exatamente. Mas eu vou lidar com a importância que eu tenho aí, que, que eu atribuo a isso e com as crenças por exemplo, se tem alguma crença que eu tenho que lidar com as pessoas independente se eu considero elas confiáveis ou não exatamente tá bom então aí perceber que esses formatos essas crenças, esses formatos isso já são projeções de cada ser então isso já seria uma projeção minha e eu posso readequar essa projeção para ter mais conformidade com o que eu realmente desejo. Exatamente. E aí você tem uma conformação com os fatos e com os elementos. Entendi. É. É. É complexo, mas é importante. É complexo e simples ao mesmo tempo. É, é, parece complexo, certo? Mas ao mesmo tempo é simples. É só uma pena que, é que a gente a gente não vou não vou generalizar. É uma pena que os, os seres em sua grande maioria não entram na brincadeira sabendo dessa dessa equaçãozinha. Mas dá é por falta de informação, porque os grandes filósofos já falaram isso de outra maneira. É... Sim. Porque o mundo é maquiavélico. As informações, elas estão nos campos. Sim. Mas o ser precisaria ter recebido essas informações, tipo, através dos seus cuidadores, de alguma forma, não? Lógico. que afinal de contas, a gente entra na, na, no multiplayer aqui com um certo véu de esquecimento então, isso também é problema do, isso também é do ambiente de falta entende falta, falta dados falta dados porque nascemos burros e ignorantes né uhum. a né, não fala burros não o, o, o, o textinho fala nascemos simples e ignorantes é, poucos. Oh. Desculpe, sim. <risos> é, porque, é, porque falta, principalmente a criança, putz, falta uma certa um, maturidade analítica para perceber isso tudo. Não, não, não... Falta, falta a humildade de muitos adultos, literalmente, para serem menos corruptos e agirem de maneira mais coerente e humana. O que isso quer dizer, Tranca? Falta caráter para estabelecer uma característica e uma vida virtuosa do que é importante para o ser. Então, falta o ser agir com humanismo, gentileza, honrar. Né? Igual o outro, a gente estava conversando, o mestre estava conversando com um aluno, um amigo o aluno ficou decepcionado porque comprava uma, uma refrigerante e via uma figurinha da Copa do Mundo no refrigerante. É, isso, é, o fato disso acontecer, não é um problema, mas as pessoas abrem o rótulo do refrigerante e roubam as figurinhas. E quando ele foi abrir o rótulo junto com o filho, ele ficou triste e o filho ficou triste porque não tinha figurinha ali que foi roubada. Aí a pergunta para o médio foi, se eu abrir o refrigerante antes de chegar em casa, no mercado, para saber se a figurinha da promoção está lá, eu estou sendo errado? Não, você só está prevendo o padrão do sistema e te prejudicou, você está se cuidando. Isso não é errado. É exatamente o tema da conversa de hoje. Entendi. Mas aí vem o papel dos cuidadores, certo? Porque... Aqui, no, digamos assim, no meio onde eu vivo, quando tem promoções desse tipo, o próprio produtor do produto que vai jogar aquele produto, digamos assim, nos rios do comércio, né, do, nos Sim. rios do mercado, um, se é possível remover a figurinha de uma forma um, um, que... que como é que, que... Gerar esse tipo de situação que possa gerar esse tipo de situação é responsabilidade do, do produtor de quem criou Também. aquele produto fazer de um jeito que não dá para fazer isso então é feito é realmente feito numa embalagem que não não tem como ah, fazer isso sem E a única maneira de fazer isso ter garantido é expondo esse produto lá na hora para abrindo para ver se ele realmente mantém a ah, essa promoção, o que foi prometido, se você faz isso, a imagem do, da propaganda é questionada. Sim, sim. E mas é, a tá pessoa bem... fica sem escolha. Porque também houve uma certa irresponsabilidade do, do fabricante, porque o fabricante é igual você falou de um, observar e, e julgar o meio, certo? E conhecer o meio. Então, se o fabricante sabe que é uma possibilidade de acontecer isso com o que ele está promovendo, ele pode elaborar uma embalagem que não, não, não, não, não, não, não facilite esse tipo de ação. Lógico. Mas a questão não é ficar problematizando os meios, pelo menos nesse áudio. Né? Eu concordo com isso, mas o mais importante é o ser tomar a decisão de prevenir a si mesmo e também os seus... entende a primeira decisão é você falar, olha, ah, é de responsabilidade do fabricante. Ah, eu vou mover uma ação conjunta contra o fabricante. Ah, não, eu vou não, ver se tem a embalagem não. aqui, vou ver é aqui porque... vou cuidar do meu e vou, vou fazer o meu melhor, porque eu quero exercitar a ah. minha agência e me basear nos fatos para ter uma vida mais confortável. Não, é porque a gente você já não faz coisas... nem a escolha inicial, vai, vai mover uma ação coletiva, né? Não, eu não estava pensando em ação, não. Eu estava pensando totalmente em um problema de engenharia, de. de, de... É porque quando é, aconteceu mas... algumas coisas assim, a gente reapresentava os nossos filhos como Como você desenharia uma coisinha diferente que isso não pudesse é, acontecer. Mas aí são então... filhos que já têm mais de agência, pais de engenheiros, que escolhem a lógica lógico. Porque pensa então bem, você... se todo mundo fica entrando lá na loja e abrindo o produto para ver se a figurinha ainda está lá ou não está poxa, é um isso é marketing não... negativo isso começa a gerar um, um, um comportamento de rebanho que, que... é excelente para criticar a imagem da empresa não é abrir antes, você compra depois de comprar você abre e fala, olha, está faltando aqui a promoção então você olha e fala, realmente a promoção está aqui. Mas se alguém perguntar para você, por que você está abrindo é porque outro dia eu levei para casa e deixei para meu familiar triste porque não tinha o que foi prometido. Todo mundo fazer isso, a marca vai logo rapidamente criar um processo que inibe o roubo de, de, de, do, do produto da promoção, o roubo de produtos da Copa antes disso chegar ao consumidor final, entendeu? Sim, entendi, porque, digamos assim, o, o, o, o ato realmente causador de todo esse comportamento de revoio foi, foi, foi tá, o, o, o, o produtor, isso, exatamente. E, e o ser que rouba, um né? Mas Isso você é rouba porque rouba. o negócio é passível de roubo e há uma grande precariedade no, no sistema e a, a, agência, a agência a empresa cutuca os desejos artificialmente fazendo propaganda da promoção falando, olha aqui, coleciona essas figurinhas coloca um monte de gente lá feliz, cantando com as figurinhas, então, tem toda essa, a, essa manipulação afetiva então, dá, falta. dá falta, exatamente então se você olha o fato e toma uma, aceita o fato de que é possível vir sem e age diante desse fato de uma forma a inibir a possibilidade do sofrimento, ele já está estratégico, já é um avanço enorme, do que ele ficar chorando as pitangas e não aceitando o fato de que, infelizmente, tanto o produtor, tanto os consumidores não tomam atitudes adequadas. Para o melhor desenvolvimento e a melhor manifestação dos elementos ali, dos fatores que geram uma, uma boa relação entre produto, consumidor e fabricante. A questão é: cuida do seu. Aceita os fatos, cuida do seu, brinca, age, reage e toma as atitudes de melhor que são melhores para você, você brinca com os seus benefícios. Tá bom. E você disse que o benefício é o ofício de estabelecer o que é benéfico a nós. Então é algo, que se, é algo que se faz certo, um ofício é algo que se faz. Exatamente. Os amiguinhos estão todos brincando felizes lá com seus, suas, seus produtos lá da Copa, na promoção do, do, do refrigerante. <risos> Entende? Entende que nós não vamos mudar o mundo, mas se todo mundo mudar um pouquinho, o mundo muda. Sim, sim, claro, claro, sim. É exatamente isso. Se todo mundo mudar um pouquinho, o mundo muda bastante. Exatamente. E graças a Deus. Graças a Deus. Porque para o mundo feito. tal que tá, todo mundo mudou muito, Tranca. Todo mundo, não. A cagada foi, foi grande. Sim. A cagada foi bem grande. Bom, é... É isso, seres, fiquem com Deus, qualquer dúvida pode entrar em contato. Um beijo na bunda, tchau. <risos>